Mudando de assunto, não é? falando sobre algo que viralizou nas redes sociais e, e, e eu quero falar contigo sobre isso porque, primeiro, porque pelo enorme respeito que tenho por ti, segundo, porque entendo que o nosso bom nome deve ser sempre salvaguardado. É, existe algo que, que, que se nós perdermos, se permitirmos que as outras pessoas manchem, é difícil de tirar a nódoa, de tirar a mancha. É como o caso do bom nome. Existem pessoas que perderam tudo porque alguém manchou o seu nome. E por isso é que estás aqui também, é, claro, é, tens o, o, o, o, o direito de responder ou não, mas nós queremos saber de ti. Há um, um rapaz que emite muitas vezes opiniões sobre variados temas nas redes sociais. Ele chama-se Wilson Papo Reto. E ele diz sobre é, é, a morte do Pizze Boy que quem matou o Pizze Boy foi um DJ. um DJ mulato. Ele diz assim, um DJ mulato. Eu sei que isso é, gerou polêmica. Muita gente falou. Muita gente citou o nome do Manrenas. Muita gente citou também o nome do DJ malvado. Oh. E, e que, se quiser, pode vir ao nosso programa para um dedo de conversa. Eu gostaria de ouvir do, do Manrenas. Manrenas, primeiro. Zuleika, por favor. Dizer? Então, fora mais um áudio uhum. que viralizou, contando uma confusão que a gente não sabe se aconteceu ou não. E deixamos-te livre para explicar... Uhum. Para esclarecer os teus fãs, eu gostaria de começar por pedir-te ou por perguntar-te o que é que tu tens a dizer, Manrenas, sobre a declaração que aquele rapaz fez nas redes sociais, o Wilson de Papo Reto. Olha, Igor, como tu começaste no, no princípio da tua explanação, isso é um assunto muito, muito, muito sensível. Uhum. Em Primeiro lugar, estamos a falar de uma morte. Uhum. Não estamos a falar. É, certas pessoas vão para a internet, usam Sim. a internet para determinadas, para dar determinadas opiniões e nem têm o, o tempo sequer de medir a consequência daquilo que vão fazer. A pessoa em questão, o tal Wilson, eu nunca ouvi falar de lado nenhum, nunca uhum. o conheci uhum. de lado nenhum. Não foi uma pessoa que é assim, eu quando vi o vídeo uhum. Alguém mandou para mim Eu vi o vídeo e disse Não tenho nada a ver com isso Ele falou de um DJ que pertence à elite Que uhum. é o melhor DJ de Angola pá, pá, pá, pá, pá. Eu ouvi o vídeo E para mim disse, Não era nada para ti É uma coisa insignificante é, Mas infelizmente é, As notícias na internet São difundidas de tal forma pois. Que até O óbvio uhum. Até o que parece ser falso parece Torna-se verdade Ganha força ganha força Num estalar de dedos uhum. As pessoas começam a partilhar uma notícia falsa Eu sinto que as pessoas têm mais prazer Em partilhar algo falso Ou algo que de certa forma Transmita problema Transmita algum tipo de, de prejuízo à imagem de alguém pois, pois, Do pois, que pois. se for algo favorável uhum. Eu quando vi aquilo simplesmente Ignorei e nem sequer liguei Mas recebi de muita gente e nem sequer liguei, comecei a dar conta que estava a ser identificado no vídeo. Muita gente a identificar. Identificaram a mim, identificaram o malvado, identificaram o Lasta, mas dei conta que, pronto, eu a senti que recebi muitas uhum. vezes, mas acabei por nem sequer... Era... Responder. Dar importância. Não, é assim, nós todos os dias as pessoas tentam que nós estamos, querem que nós estamos alvo de, de alguma coisa eu digo sempre, as pessoas não dão tiro numa árvore ou não, dê, não atiram pedras ao árvore não dá fruta as pessoas querem fruto. ter sempre algum alvo uhum. de certa forma vai chamar a atenção mas eu também achei estranho a forma tão... eu quando vi o vídeo senti nas palavras dele uma certeza uhum. que eu disse esse gajo deve saber de alguma coisa que eu, eu próprio também pois, tenho pois, interesse pois, em pois, saber, pois, Epa, pois, mas pois, será que fizeram uhum. isso o rapaz ou não? até aí não havia qualquer problema este vídeo sai no dia que é anunciado o passamento físico do... Físico... Ou seja, ele, ele fez o vídeo no mesmo dia no mesmo em que, dia. Public... Em que no noticiaram sábado, a... Logo, logo as primeiras, primeiras horas de sábado. Nem liguei para aquilo. Eu, quando recebi a notícia da morte, primeiro sub na sexta-feira que ele estava a caminho do hospital, já estava no hospital, e tudo mais, pá, pá, pá, pá, pá, pá. entrei em contato com algumas pessoas que estavam diretamente uhum. com ele lá. Uhum. Não, soube que foi para o hospital, mas que não era aquilo que estava a noticiar. Ok, tanto é que deu toque à pessoa. Disse: Olha, se ele vai entrar para o bloco operatório agora, depois dá um toque de manhã às primeiras horas para, para qualquer apoio. Uhum. Nós estamos aqui todos pois, para, pois, para, para, para ajudar. Ok, de manhã às primeiras horas eh, ligo para a pessoa. A disse: Não, a operação que eu fiz está tudo bem. Uhum. Está lá. Mais tarde, a partir aí das 10, a 11 horas, começa. Aquelas ondas que o, o PZ teve, é, teve complicações e veio hum, e a, chegou falecer. a falecer. E depois vieram, veio o vídeo desse tal Wilson e tudo mais. No sábado, não saí de casa, tinha coisas para fazer, tinha viagem programada, acabei por ficar em casa o dia todo, é para triste, a lamentar e tudo mais no meu cantinho. Tanto é que um dia que fiquei todo, todo no quarto, também a minha mulher nem sequer me chateou, porque sabia o que, que estava -se a passar. No domingo de manhã, o puro gosto da um toque, disse, pá, nunca escondido, eu -te apanhar, vamos lá ao óbito um bocadinho. Normalmente, fomos ao óbito. Chegado no óbito, eu senti uma certa... Vamos dizer, uma isto, certa... Isto já, isto já é um outro assunto, não é? Não, isso é isto... relativamente ao, não, ao tal vídeo. vídeo. Ao vídeo. Ao vídeo. Ok. Sentiste eu... o olhar das pessoas? Yeah, tipo, foi tipo... Tipo... Está aí ele, é tá mas pronto, cheguei, cumprimentei, pá, pá, pá. A esposa teve uma atitude um bocadinho... Rude? Rude. Nunca tipo, está satisfeito, papapá. A sério? Yeah, mas pronto, eu... As okay. pessoas estavam rodando, era um toque é normal, a pessoa... Fui lá para fora uhum. e fiquei a cerca de uhum. 20, 30 metros da... do óbito, né? Pronto, uhum. devido à aglomeração. Sim, sim, sim, sim, sim. E naquele momento, o pessoal da Tigra chega. Malvado, a direção da Tigra, outros DJs que trabalhavam com ele, uhum. chegam, perguntaram onde era a casa, onde quer olhar ali, não sei o que, as pessoas entraram na normalidade, de repente, o malvado cumprimento é bem recebido, pá, pá, pá, mas de repente houve uma confusão instaurada ali dentro, que um tio tenta puxar uma arma para disparar contra o malvado, porque supostamente havia um vídeo a rolar que acusavam, se não foi o malvado, é uma renas reina. de ter envenenado... O Pisi, Pisi Boy. Boy. E, até que ponto as pessoas, vamos dizer assim, chegam né, com esse uhum. tipo de notícias, uhum. até que ponto as pessoas eh, abordam certos temas. É assim, uma coisa é brincar, que a calça, o carro, quando estamos a falar de vida, estamos a uhum. falar de uma morte, estamos a falar de um rapaz que em vida foi okay. muito querido. Foi vosso amigo, foi, foi vosso amigo, amigo. mas desculpa-me interromper-te, mas quero saber se é verdade ou mentira, segundo aquilo que nos chegou, é que o Renas não só não foi bem recebido no óbito, como foi mandado embora, não, é assim como fizeram o DJ Malvado, não. isto é um facto? Não, eu cheguei, fui recebido normalmente, não senti alguma hostilidade das pessoas a olharem, mas não houve nada. Eu não entrei... houve uma demonstração não, verbal? Não, eu entrei, fiquei lá fora depois, uhum. não houve nada. Quando o Malvado entra, é que houve essa situação, uhum. do tio tirar a arma... Para tentar o malvado, um... A família foi, uhum. pararam tudo aquilo, impediu. impediram, conseguiram receber a arma, o tio. E o tio ali, depois de estar tudo calmo, uhum. nossos amigos entramos, fomos lá para dentro, falamos com a família, o que é que se passava. Foi quando o tio informa que realmente recebeu a informação de alguém que estava no óbito de que supostamente o rapaz tinha sido envenenado oh. e que era ou malvado ou oh, morrenas. Oh. O tio também disse que não inventou essa história que simplesmente não alguém veio destruiu. do nada. Não, alguém não, não. foi pôr foi por isto na cabeça dele. Alguém não, sustentou só na cabeça isto dele, na cabeça da, da família. família. Exatamente, exatamente. E um vídeo de alguém que vive em França, pelo que eu tive a constatar, sim, sim, sim. que ninguém nem uhum. do meio familiar conhece. Uhum que supostamente dizia que tinha fontes e que, e que pronto, o que ele disse influenciou de tal forma a família. O que ele, o que ele falou trouxe um problema grave. Grave, Não, muito, é? grave, Não, muito, é? grave. E, muito grave. E, mas há, há, já para concluir, há uma terceira situação que há um, aí, existem também é, é, mensagens de internet que, que dizem que... Uma Marrenas agrediu. uma agrediu um colega de profissão, um também DJ. Que Na tinha... realidade, o que, é que acontece? Essa informação chega à casa do Pisi por intermédio deste rapaz. Foi este rapaz que levou, que levou a informação à família? Não, estou, não sou essa informação como levou outras. Vamos ser sinceros. O pisar é de um rapaz de uma família humilde, de pessoas, uh -huh. Uh -huh. pessoas uh -huh. de uma idoneidade de respeitar, na altura do passamento físico os amigos é que começaram foram as primeiras pessoas a apoiar o óbito de todas as formas okay, okay. pensar em caixão como é que vamos organizar okay, o óbito okay, pá, pá, pá. Okay. foi feita uma contribuição e este mesmo rapaz estava a dizer à família que certas pessoas estavam a dar dinheiro e os amigos é que estavam a receber o dinheiro meu Deus das contribuições que estavam a fazer quando o dinheiro o IBAN é o IBAN da esposa, era é o IBAN da da, da, mulher, da viúva, não, exatamente, cara. o apoio que estava a ser feito era só este, e, e as coisas foram pagas foram as coisas pontuais, que eu, Marrena, nem estava presente nessa parte, mas foram coisas pontuais, o caixão, o carro fúnebre, se vamos precisar da água, a Tigre apoiou, outras hum. empresas apoiaram, outros colegas também apoiaram, e foi isso que aconteceu. Ele vai passando esse falso testemunho à família, olha, lá fora estão a dar dinheiro, os amigos têm dinheiro, estão a apoiar, mas outros amigos Mas, a, a, a, pôr o a dinheiro Renato, tu chegaste a, a, a, a ter algum tipo de conflito com essa pessoa? Cheguei sim, -se senhora Fez uma foto. Cheguei sim, -se O que que acontece? No, no, no, no, lá no local O que que acontece? Neste mesmo dia estávamos todos reunidos lá fora uhum. depois desta confusão do tio ter tirado a pistola e não sei o uhum. que, então a família disse vamos receber a vossa responsabilidade do óbito nós vamos tratar tudo mas a própria família não estava em condições na altura de resolver. de resolver os problemas. Depois sentaram e houve um consenso também, houve um pedido de desculpas formal à família e vice-versa, e que os amigos iriam continuar a resolver. Mas que pergunta-se família o que, é que realmente estava a passar, de onde é que vinham essas uhum. ideias, e é quando a família diz que quem estava a informar tudo era isto o era o fulano que estava a informar uhum. que receberam dinheiro, que estavam a gastar dinheiro, coisas que não aconteceram, que não aconteceram, que falou do vídeo, que supostamente, é. quando ele próprio sabia que o esloveno em momento algum foi envenenado, ele sabia que ele estava doente. Pois. Nunca houve essa conversa de envenenamento, ele hum. também pegou no vídeo, pôs dentro da família, aquilo. Neste mesmo dia estávamos todos lá fora, reunidos, eu, hum. outros, outros hum. amigos intervenientes. Quando ele passa, só para o Igor perceber e a Zuleika perceberem, nós estávamos fora de casa, não nos deixavam entrar para casa nós estávamos fora de casa o único amigo que estava dentro era ele sentado ao lado da mãe, ao lado da viúva e a levar esse tipo de informações ele passa por nós é assim, no calor da emoção e no calor daquele estresse hum. todo lá fora em primeiro lugar, ele não é irmão do Piziboi como ele foi não é por ele. Família, é amigo não como é, um é amigo como qualquer um de vocês eu chamei o rapaz e eu com a minha mão Dei um borno na cara do rapaz, eu, na, com a minha mão. Uhum. Depois houve informações que deu uhum. com garrafa. garrafa. Não, é eu com a minha mão, com esta uhum. mão que está aqui, dei Pronto. um borno. E, e daí não, não, não, não, não, não se alastrou, as pessoas acudiram e ficou por aí. Não, ele nem sequer, eu não dei tempo dele ter reação. Uhum. Uhum. O que ele fez, simplesmente foi entrar para casa. O filme dele foi entrar para casa, foi com a família a gritar, ensanguentada dizer que está a ser agredido lá fora quando ele não foi agredido e pegou aquela imagem põe na internet, e, e, pôs na internet e diz que é irmão do eu é obrigado pelo presente no dia do óbito do meu irmão Busy ah. Boy identificou -me. só foi isso que aconteceu ok Manrenas, nós falamos sobre isso aqui no programa Tu sabes muito bem, eu não era amigo do Piz mais mas conhecia, Tivemos juntos em alguns eventos, ele já esteve aqui no programa, amigo de alguns amigos, como é o teu caso, não é? Tu és mais próximo do que propriamente ele foi, e nós sensibilizamos-nos com isso, falamos, convidamos-te para estar aqui, repito, porque é importante repor a verdade, pelo teu nome, pelo nome da tua família e de todos aqueles amigos que foram, na tentativa de ajudar a família do Pisi Boy a, a resolver as coisas. Obrigado por teres vindo aqui ao nosso programa, meu irmão. Igor, mais uma vez, obrigada. E, e, e nesta fase de repor a verdade, dizer que as amizades muitas das vezes estão beliscadas. E, o Pisi em vida era um rapaz espetacular, mas era ciumento. O Pisi era daquele tipo, os amigos só podiam ser amigo dele. Hum. E muitas das vezes a nossa relação teve vários beliscos mas que as pessoas não se esqueçam que onde o Pizzi chegou força teve o dedo por, do Marrenas e em momento algum o sucesso que o Pizzi faz ou que o Pizzi fez durante a vida me incomodou, pelo contrário eu quando decidi tocar e várias vezes ele disse isso, a primeira pessoa que eu liguei e foi, sentei, foi, foi para ele ficamos duas horas e tá lá a falar e ele disse, vai arranca e depois de um ou dois ou três meses cruzamos numa cabina ele disse, Paulo, essa da dá medo da forma que estás imparável e pronto, e sempre foi essa sempre foi essa nossa vida perdemos um irmão eh, vou dizer Angola, perdeu vou dizer aquele que se calhar estava a ser preparado para ser dos melhores DJs que nós tínhamos na nossa sociedade mas que independentemente de qualquer coisa nós o que nós queremos é calma que dele descanse em paz queremos que esse tipo de situações não aconteçam só com Peezy Boy mas que que as pessoas têm que ter muito cuidado com a internet, com o que as pessoas ouvem, com o que as pessoas veem, e que existem pessoas que aproveitam desse tipo de situações, que pensam que likes e pensam que visualizações, isso hoje dá dinheiro, e estão à procura de likes por qualquer situação, e sujam o nome das pessoas, envolvem pessoas que já nem estão em vida para poder se defender, sequer, mas quem conheceu o Peasy Boy sabe tipo de pessoa que ele era, quanto ele era feliz, independentemente de qualquer coisa. E hoje o que nós mais queremos é que a alma dele descanse em paz e que ele, onde estiver, repouse para a sua eternidade. Ah, Marranas, obrigada por teres aceitado o nosso convite, obrigada por teres aceitado falar, obrigada pela coragem de expor-se a verdade, a tua verdade para, para toda a gente, para esclarecer. Porque a verdade é que muita gente ficou com dúvidas, mas agora está tudo esclarecido. Sentimos muito pelo que aconteceu contigo e mandamos toda a nossa força para ti. Toda a nossa força para o Marrenas, para todos os amigos, para para toda a família. E, e vamos fazer aqui um apelo, um apelo à união, um apelo ao respeito, um apelo à empatia, um apelo a, a, a tudo que este, que este jovem artista fez. Pela, pela, pela nossa cultura, pela arte, entreteu muita gente, era uma pessoa de um coração espetacular, eu não precisei de estar ligado com ele, ter um vínculo muito grande para perceber que ele fazia o bem aos meus amigos que eram amigos dele, por isso vamos respeitar isso e muito cuidado com o que se está aí a proliferar nas redes sociais. Eu vou concluir dizendo que... É, nós nunca perdemos tanta gente como temos estado a perder nos últimos tempos. Por conta da pandemia, porque quando se vive uma pandemia, a morte torna-se uma estatística. Uhum. Por conta do número elevado de mortes que nós temos diariamente. E não se vive o óbito como se vivia em condições normais. Uhum. E vamos refletir sobre isso. Porque hoje nós vivemos com a ideia cada vez mais de que não existe idade, não existe uh, uh, uh, faixa etária, não existe o doente ou não doente. Qualquer um de nós, a qualquer momento, está sujeito a partir. Vamos aproveitar o melhor da vida, vamos amar mais, vamos doar mais uns aos outros, vamos ser mais empáticos e mais solidários. Vamos por um breve intervalo é um até já.